O Instituto Família Chegados é uma usina geradora e potencializadora de sonhos através da inovação e desenvolvimento humano e territorial. Oferece para crianças e jovens da Vila Margarida, em México 70, em São Vicente, oportunidades de autodesenvolvimento, potencializando o território através da educação, arte, cultura, economia e geração de renda. Segundo a Tainari e o Denner, um organismo vivo de desenvolvimento pessoal e territorial. Mas como os Chegados e todas as histórias que eles carregam nos ajudam a contar um pouquinho também da nossa história. Convidamos os dois, a Tainara e o Denner, para compartilhar um futuro dos sonhos, um pelos olhos do outro. Celebrar o passado, firmar o pé no presente e cuidar do próximo passo. MÉXICO Salve família, eu sou o Denner. Eu sou um grande sonhador e cultivador de sonhos. Escreva esse texto do quarto andar do prédio do Instituto Família Chegados instituição que eu criei junto aos meus parceiros quando era menor. Com meu pipa no alto escutando um som, penso na minha trajetória, nas minhas limitações que não me limitaram, nos lugares onde eu passei, as pessoas que conheci e tudo o que conquistei. Hoje, com a filosofia da Global Hood, sou livre para estar onde eu quiser e a hora que eu quiser. Brasil, Itália, Sérvia, Estados Unidos, Crenshaw, Jamaica. Sou um cidadão do mundo. Foi desafiador, eu abri mata fechada, mas para todos os pretos que estão me ouvindo eu achei um portal para nós, time. Tudo aquilo que me falaram que nós não podia, eu fui lá e fiz. Quando eu estou dentro do primeiro transatlântico, construído aqui na Maré da Vila Margarida, me lembro quando eu trabalhava na limpeza a bordo de um navio de cruzeiro. Era grande, hein? Foi lá meu primeiro contato com o hip hop. E hoje, tendo o meu próprio navio, vejo o quanto meu lema de não colocar limites nos sonhos eram tão real quanto tudo o que vivo hoje. meus parceiros, Edu, Jean, Prego, Gu, foi por vocês, família. por uns menor moleque doido que nem nós, nunca foi só por mim, mas pelos meus. eu disse que eu era grande. talvez de tanto me falarem isso eu internalizei. Cheguei num ponto onde tudo que eu sonho se torna real, como num passe de mágica. Só que não é mágica. A vida toda eu fiz por amor, nunca por combate. Acho que é por isso que sempre enxerguei o lado positivo de tudo. Me denomino cultivador de sonhos, porque a Tainara sempre me falou que eu era o maior incentivador de pessoas que ela conhecia. Nem contei para vocês, né? mas também sou pesquisador, filósofo, professor e músico. Acredita que já houve um tempo em que eu não parava para escrever minhas músicas? Me perdoem por isso, família. Com a minha letra hoje em primeiro lugar nas principais plataformas de streaming, sei que vocês precisavam dessas letras para motivar vocês nos sonhos. Mas tudo tem seu tempo. Mais do que nunca eu sei disso. Acho que eu nunca vou parar. Quando vejo o mar e a linha do infinito, sei que ali atrás ainda deve ter algo que eu ainda não conheço. Mesmo que eu já saiba de 99% das coisas, ainda assim, se existir 1%, ali eu vou estar, a desbravar. Satisfação hoje estar com a minha mãe, que é artesã, e com o meu pai, que é artista plástico, produzindo arte para minha quebrada, que é turística e tem gente de toda parte do mundo vindo aprender com a gente, num ciclo sem fim. Ensinar, aprender, aprender e ensinar. Great times, my family. Religar e para viver aqui, um novo dia. Meu nome é Tainara, tenho 33 anos, sou filha do Jalmo e da Cristina, duas pessoas incríveis e fundamentais no meu processo de desenvolvimento como ser humano, para que eu pudesse chegar onde eu estou e ser quem sou hoje. Sou nascida e criada na Vila Margarida e Náutica 3, dois bairros que me educaram demais. Sou casada com o Denner há quatro anos, meu companheiro de alma, e hoje temos um filho lindo de dois anos, nosso Miguel. Hoje, só não digo que sou completa, porque sei que ainda tenho muitas coisas para vivenciar, aprender e contribuir. Porém, a vida que levo hoje, posso dizer que é a vida dos sonhos, ou melhor, meus sonhos em vida. Minha vida está totalmente conectada com o meu propósito existencial. Não há mais distinção entre trabalho, estudo e lazer. Faço o que amo, invento os meus trabalhos. Hoje, eu me conheço e conheço muito bem o ambiente onde vivo. Sei bem porque me movo o que faço e por que faço. Hoje, o ambiente de escassez não me manipula. Eu que manipulo o ambiente. Quem diria que hoje o Favela Fashion Week seria a maior plataforma de moda a nível global, reveladora de diversos atores, atrizes, modelos de favela? Eu trabalho no Instituto Família Chegados, onde, no coletivo, temos a possibilidade de criar o mundo que desejamos já, na vida real. Através de todo o capital intelectual da nossa rede e de toda a força econômica que construímos ao longo dos anos para aquisição e domínio de tecnologias avançadas. Eu me apaixonei mesmo por tecnologia há cinco anos atrás e fui atrás de estudar o que tinha de mais avançado no mercado tech. Foi aí que me apaixonei e caí de cabeça na programação. Fiz um curso com o Mark, Zucker... Mark Zuckerberg! Olá, Mark! King of Zap Zap! no Zewa, para entender a metaverse a metaverse que era, a novidade, que era uma novidade um tempo atrás. E a partir daí, passamos a criar a quebrada dos sonhos, que é o que vocês veem hoje na Vila Margarida e no México 70. Uma quebrada potente, inovadora, sustentável, que forma cidadãos globais, profissionais do futuro, que vivem de seus talentos e força inventiva. A moda é nosso código por onde aprendemos e ensinamos sem abrir a boca. A tecnologia é por onde desenhamos nossos sonhos e anseios. A rua é a matriz da nossa educação. De acordo com a Forbes e a grande mídia, eu, Tainara Dias Xavier, sou uma das 10 mulheres mais influentes do mundo. Porém, toda vez que saio do portão, de casa para fora, vejo um monte de mulher incrível e potente, com um futuro mais revolucionário do que o que eu vivo hoje. E é para isso que eu trabalho, estudo e tiro o meu lazer. Tudo junto com elas. <risos> Zica. Eu me emocionei porque todo dia quando eu saio, as meninas tipo ficam muito, tipo, todo dia se eu passar, se eu entrar e sair 10 vezes por dia, tipo, as meninas vêm falar comigo tipo 10 vezes. E aí poder imaginar elas, tipo, no futuro, sendo mulheres, tipo, muito potentes, tipo, me emociona, porque é pra isso, tá ligado? A minha ligação com o pró -comum, é, aconteceu no momento que tinha que acontecer. Foi no momento de transição de carreira, que eu nem sabia o que era isso quando eu decidi pedir demissão do trabalho, que era esse lance de transição de carreira que... Hoje em dia, todo mundo fala, mas há uns três anos, quatro anos atrás, para mim, que era de quebrada de favela, não existia essa possibilidade de pedir demissão do trampo. Quem pede demissão do trampo que mora na quebrada? Ninguém! Você não tem, você não pode pedir demissão. Você trampa, você está infeliz, mas é isso, você tem que ganhar o dinheiro, e ajudar a sua família. E quando eu decidi que eu ia pedir demissão do trabalho, que eu pedi demissão do trabalho, foi quando saiu a resposta de que eu tinha passado na colaboradora. E aí, tipo, aquela era a minha possibilidade de viver do que eu queria, que era do social, mas eu não sabia por onde começar. E eu agarrei, tipo, com todas as minhas forças, assim. Era só aquilo que eu tinha naquele momento. Era o Procomum comum e a colaboradora. E quando eu cheguei aqui, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu nunca tinha vivido com tanta pessoa diferente de mim. E pra mim sempre foi um desafio viver com gente diferente de mim. Então, quando eu cheguei aqui no Procomum, comum eu me senti num espaço que eu estava totalmente fora da minha zona de conforto, tipo, eu comecei a escutar pessoas que eu não estava acostumada a escutar, pessoas que tinham opiniões totalmente diferentes da minha, e como é que eu ia lidar com aquilo, né? Mas eu estava muito aberta às mudanças, né? A primeira grande mudança já era eu ter conseguido ter força de pedir demissão do trabalho, que foi tipo um ano de depressão, criando, tirando força, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, e tipo, o Denner me ajudou muito nesse processo, tipo, de vai, vai, vai dar, vai conseguir, tá, consegui. E agora, o que, que eu faço com isso? Eu sou dona do meu tempo, eu não tenho mais ninguém me cobrando, eu não tenho horário de almoço, eu não tenho horário para entrar, eu não tenho horário para sair, e o procomum era a minha vida naquele momento, então, a colaboradora e as pessoas que fizeram parte da colaboradora contribuíram muito para Tainara que eu sou hoje, grande parte do que eu sou hoje em relação a aceitar, aceitar não, que eu não tenho que aceitar nada, mas em relação a estar dentro da diversidade, me sentir parte disso, poder ouvir outras pessoas diferentes de mim, que praticam coisas diferentes em suas vidas, e poder sentar, conversar, entender, perguntar, tirar minhas dúvidas, tipo, sem nenhum tipo de barreira, porque tá todo mundo muito aberto a entender, tá todo, muito, todo mundo muito aberto à diversidade, faz e fez... Com que eu me transformasse na Tainara que eu sou hoje. Uma par de jovem empreendedor, da Baixada Santista, tá ligado? Tipo, cheio de diversidade, mas todo mundo próximo, tá ligado, mano? Isso foi o que mais chamou a atenção, assim. Aqui, tudo que a gente construiu junto ali, tá num espaço em roda, sempre aprendendo juntos, tá ligado? Tá junto com a par de, de empreendedor social com a capacidade de criar o que nós quiser, tá ligado? Ao mesmo tempo, estamos aprendendo uma matéria nova, um bagulho novo e estamos com o tempo junto pra inventar o que nós quisermos, um convidar o outro para fazer o que quiser, tá ligado? E aí resultou em criação de laços que a gente carrega até hoje, né mano? Então foi um... o Procomum foi esse tipo um imã, né mano? Trouxe todo mundo ali que tava ansiando por conhecimento, por vontade de aprender as coisas e profissionalizar sua arte, tá ligado? Suas obras, seus talentos, sua produção Tá ligado? E aí trouxe todo mundo pra cá para se trombar, aprender junto e passear e ver o que tem também demais por aí, tá ligado? Ah mano, o comum para mim são as relações, tá ligado? O comum é o fato de que um ser humano precisa do outro O resumo tá aí, né mano? Isso pra mim é o comum, então tu entender como fortalecer essa lógica que não tem como tu escapar dela, tá ligado? é o resumo, o capital não vai escapar já já, tá ligado, essas ideias capitalistas bruscas do jeito que é assim como nós escapamos do feudalismo, de qualquer outras tese, tá ligado, que veio anterior ao sistema que é hoje mas essa tese do comum é um bagulho que nós não tem como escapar nunca, mano eu dependo de você, você depende de mim, eu me vejo em você, você se vê em mim, assim nós vai que vai então quanto mais nós souber elaborar esse ecossistema do comum esse é o nosso progresso, então pra mim o comum é quando eu abro o portão de casa e saio na rua trocar ideia com a molecadinha, com os brothers de esquina é quando eu atendo o telefone, é quando hoje tudo digital, quando a gente entra em reunião tá ligado, Da quebrada, conectado com o mundo, falando com várias pessoas isso pra mim é o comum e ter esse raciocínio de que sempre é desenvolver o comum e pra mim já tá claro, quando eu falo de mim eu tô falando do comum, tá ligado e todo mundo devia ser assim, quando tá falando de você e dos seus sonhos isso se refere, se reverbera ao comum, mano, não tem lógica, tá ligado Mano, acho que o que tem em mim, que eu gostaria de ver todo mundo tendo, talvez seja a coragem, tá ligado? Tipo, a coragem pra ser quem se é, tipo, se eu não sei, eu não sei, se eu sei, eu sei. Quero sair do trabalho, foi difícil, mas vou ter a coragem de sair do trabalho. Tem um projeto de moda na quebrada que não tem apoio, mas é o Favela Fashion Dick e todo mundo conhece o Favela Fashion Dick. Então, eu acho que a coragem, tipo, a coragem que tem dentro de cada ser, que às vezes a gente não sabe que tem, e até pouco tempo atrás eu não sabia que eu tinha essa coragem. Hoje eu sei, que eu posso tudo o que eu quiser, mas até pouco tempo atrás eu tinha limitações. Ainda tenho minhas limitações mentais, terrestres, mas eu acho que quando se tem coragem, consegue-se chegar onde quiser. Mas pra mim a favela é o comum, entendeu? É o comum né? da forma mais avançada que tem no mundo. A quebrada é o comum para mim.